É, eu sou a Lauren, eu trabalho com yoga. É, através do professor, eu comecei a expandir bastante a minha vida. Tudo mudou. Mesmo não tendo feito um curso como agora, que é a primeira vez que eu estou no coach quântico, eu estou assim maravilhada. Eu já sabia que ia ser. Eu conheci mais profundamente seu trabalho nas entrevistas com a Elaine, porque eu fiz o curso com a Elaine, o Alto Co-Criação. Fez, né? ela já está no 10, foi em 2000, e... acho que foi 2019, é que passa, passa rápido, foram experiências tão intensas, muitas profundas mudanças, né? sair do processo de vitimização, se empoderar, de ter a, a responsabilidade de estar tá criando uma nova realidade, ressignificando coisas, né, assim, é, é, é tudo tão é, grandioso, e doloroso, mas libertador, por mais pesado que tenha sido tudo, e foi no início, foi muito difícil, mas hoje, assim, é, eu, eu acho até que foi tão maravilhoso eu ter escolhido esse momento para estar aqui, porque eu, eu sei que agora eu estou mais aberta e estou compreendendo e aprendendo e recebendo muito mais, né? Se fosse outro momento, eu estaria ainda cheia de muitas outras camadas. Então, assim, eu queria deixar, além da gratidão infinita e contínua, porque eu sei que, que a gente vai continuar juntos, né? É, dizer que essa, essa imersão, ela, ela trouxe muito, muita clareza, muito mais clareza, né? E, e mais é, foco também em, em, em, em coisas assim que ficavam confusas então assim através desses exercícios dessas experiências é, da nossa imersão eu consigo entender eu consigo experienciar com mais leveza essas transformações que eu ainda né tenho ainda aí para estar tá rompendo e crescendo continuamente é só para deixar registrado o quanto você é especial mesmo, e mesmo que você diga, não, não sou, a gente é tudo igual, mas que bom que existe alguém para romper isso e trazer essa, essa informação para a gente. Você é uma pessoa incrível. Que bom que você existe, que deu essa oportunidade para a gente sair aí se descobrindo, né? se reconectando. Muito amor no meu coração e gratidão a toda a equipe, a você, que você expanda cada vez mais, que a gente tá ali na raba do cometa, <risos> <risos> junto com você.